Vou ter que a personagem errada com o Drone aqui, mas... ...a ele não. O problema é que eu tô sem... ...jump, sem que fosse... ...jump, jup. Eita, Ana, acho que joga boa. Eu não tô assustando nem joga boa. Caralho, filha. Pra... O que, que eu fiz aqui com os malucos? os dois juntos. Eita, vai pegar a droga. Ah, tá tô no o root. que eu tomei. Eita, gelo feito, ó. Obrigado, hein? Muito Jesus tudo. É, é onde me ele vai? Ah, aí top, você não, fui me liar De novo. Pô, dentro da casa, vagabundo. galera? Olha a bunda. Tô. É, é Bica não, pô. Oh. Hum. Hum, lavador, tudo bem, Acho que as é duas. É, é, doutor. uma troladinha aqui que eu Bode, pode. Tem que dar tudo. O Pode ficar sua mira. Uh, ele tá de Rafael, rapaz. E... Esse Rafael deixa ele bem mais instável. Tava vou dar um tiro. Errei, Ruth. Tá eu Toma. Mano, eu não posso pensar aqui. Ai! Agacha a gente da pena. Vou pra cá. Toma. Ah, lá vou eu. Sobe aí, migão. Me ajuda aí dei truta, dei termininha de novo, ai rapaziada, de tá eu meu amigo lá, ah mas não vai passar pelo lado de coisa, vai pro lado de Make, uupah, vai pelo lado de Make de Eu jurei que tinha matado ele já, tropa. Eu vou me com outra, tropa. Caralho! Aqui fudeu, tropa. Aqui eu morri. Ah, f***. Ai, eu vou morrer pra essa menina, tropa. E morri, meu tio. aqui 10 que eu vou aí, aí. Você tá entregando pra mim na minha direita, na esquerda aí. Ganhou Sou distraído, Sou distraído, rapaz. Ai, pensei que ia roubar rodar aqui, tropa. Aqui, o rei, o Rúlio. com granada nada Eu tiro ave maria doido os dois juntos a menininha tá com grande já e vai passar vai, vai. é, vai passar não rapaz aqui ó, já tá com gelo assim ó Vou pegar uma desse jeito aqui ó É, troca.